Olá, amigos! Vou mostrar pra vocês hoje é, a continuação do vídeo de ontem. Tá acontecendo aqui uma enchente no nosso município. Ó, oh, vou mostrar aqui. Já tem muitas ruas alagadas situação em Tubarão segue causando preocupação. A situação ainda é muito crítica hoje em Tubarão. Diversos lugares estão inundados. Para o pessoal de casa entender, a gente está aqui às margens da SC370, a rodovia que liga Tubarão até Pedras Grandes. Do outro lado lá é o rio e aqui a gente está cerca de dois quilômetros só da BR-101. Aqui é conhecido como Estrada Geral da Guarda. O rio é do outro lado. Olha só o que, que aconteceu do lado de cá. Teve muita chuva. Pro outro lado a gente vê até inclusive animais, tem boi. Tem cavalos. E eles estão no... no não de dar assim, né? Com um pouquinho de terra que é possível, eles estão se protegendo. E aqui uma das cenas que mais chama a atenção é justamente essa. Ali tem duas traves de futebol, não são oficiais, claro, mas elas devem ter cerca de 2 metros de altura. E olha só o nível da água, que parece uma associação recreativa. A água subiu bastante, a gente percebe pelas águas. Para evitar qualquer tipo de acidente, muitas imagens circularam nas redes sociais, chamaram a atenção... É, nós tivemos ali o maquinário da construção da ponte que irá ligar Tubarão e Capivari de Baixo na região do bairro Passagem. A máquina bate estaca praticamente é, sendo engolida né, pelas águas do rio por conta dessa cheia. É, temos as rampas náuticas também que é boa parte dessa estrutura também é, desaparecendo por conta desse aumento do nível do rio mas é claro que a situação por mais que seja é, para alarmar enfim para a população ficar alerta a equipe da Defesa Civil segue nesse acompanhamento para estar tá informando e trazendo as últimas as últimas informações os últimos balanços mesmo não só em relação ao nível do rio mas também as outras orientações para a população é... Onde a população que já tinha tomado aquele susto Ainda ontem por causa do nível do rio Que assustou muita gente O pessoal acordou e observou algumas ruas alagadas São Martinho, é, Vila Esperança E tantos outros bairros, outras comunidades Aqui da Cidade Azul Que ainda infelizmente enfrentam é, essas consequências Por conta das chuvas que atingiram aí Esses últimos três dias a nossa cidade é, Foram mais de 300 milímetros Chuva hoje o tempo foi seco, um dia de muito sol. o Que segundo a defesa civil, contribuiu bastante para que todas essas estruturas das, ba das barreiras elas possam é justamente começar a se estruturar mais agora, né? O tempo mais seco. se precisar sair, olhar bastante as ruas alagadas, é buracos, é boca de lobo, como vocês sabem a gente está com bastante obras na cidade e é um canteiro de obras, não é regular, ele é irregular, então pode ter algum buraco, pode ter alguma coisa que impeça de vocês passarem, então a gente também pede aos pescadores bastante cuidado nesse momento, com fortes